Viva amigas, consegui puxar aqui um ponto da minha cabeça, consegui inventar, criar. Tem um efeito maravilhoso, muito bom e é muito simples. Depois de andar aqui às voltas e ter feito muitas, muitas, muitas, muitas uh, ideias, ter testado muitas ideias, aqui está esta. Duas laçadas na agulha, vamos buscar a laçada, vamos buscar a laçada outra vez e passar por baixo de dois, até aqui é igual a um ponto alto. Introduzimos aqui a cor, passamos por baixo só de um, puxamos um bocadinho, não muito, que é para ele depois não fugir, esta argola aqui de baixo e agora fechamos o ponto passando por baixo de três, um azul e dois amarelos aqui está, aqui está é um ponto maravilhoso, realmente muito elegante esta curvinha de baixo e esta, esta, esta que vai paralela à outra, portanto o azul com o amarelo isto é top da gigante